Será que é fácil andarmos com Deus em pleno século 21? Humanamente falando é impossível, quando eu falo de andar com Deus, significa fazer a vontade de Deus Nós precisamos de Jesus em nossas vidas, para que isso se torne algo possível? Quero compartilhar com você um texto bíblico, no livro de Gênesis, no capítulo 5, os versos 22 e 24, diz assim andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, estamos falando de um homem, de um personagem bíblico, que foi trasladado, foi levado para o céu, sem passar pela morte, e aqui diz que ele andou com Deus, diz a inspiração que Enoque, ele tinha sua casa, sua moradia, perto das montanhas, retirado das cidades, mas ele também estava em contato com as pessoas, ele ia nas cidades para trabalhar, para negociar, enquanto estava lá no meio das pessoas, ele era luz, e de repente ele voltava para o seu cantinho, em comunhão com a natureza, em comunhão com a sua família, em comunhão com Deus. Com certeza é possível para mim e para você, hoje no século 21, andarmos com Deus, mas precisamos estar conectados com Jesus. Mas precisamos estarmos conectados com Jesus diariamente, constantemente, como Enoch fez. E se eu e você permanecermos conectados com Deus, com certeza alcançaremos a bênção que Enoque também alcançou. Por mais que passemos pela morte, mas receberemos a ressurreição e um dia estaremos juntos com Jesus nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe para que você possa também andar com Deus.